Bora lá, agora eu vou responder a pergunta da Lorena. Margem de contribuição e markup são a mesma coisa? Lorena, apesar de muita confusão, te adianto que não são, tá? Markup nada mais é do que um fator que aplicado ao custo do produto vai gerar o preço de venda. Imagina o seguinte, você comprou um produto por 80, quer um markup de 25%, vai botar 1.25 e vai atingir seu preço de venda em 100 reais. Na margem de contribuição é o seguinte, a mesma valor e preço de venda, você vai abater os custos todos. que você tem aqui para essa venda dessa mercadoria. Custo de compra, imposto, taxa de cartão, comissão e frete. Vai totalizar caso R$ 93 reais são despesas variáveis, ou seja, varia de acordo com a venda. Para achar a margem de contribuição, você vai pegar o valor da venda menos as despesas variáveis. Ou seja, a margem de contribuição vai ser R$ reais, ou seja, 7%. O problema é você confundir um com o outro. E aqui você achar que tem 25% de margem, quando na verdade tem só 7%.